Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, pelo YouTube, Instagram, fanpage no Facebook e demais redes sociais. Nesta edição do programa, como sempre acontece, nós estaremos discutindo uma questão do interesse da cidadania, uma questão que interessa aos direitos fundamentais da pessoa humana, portanto, algo que está muito ligado ao problema ou à solução da democracia. Como sempre... Nós estamos discutindo aqui no Direitos na Rede esses tipos de problemas, de dilemas, tentando descobrir os caminhos e soluções e você pode participar do nosso programa mandando aí o seu comentário, fazendo a sua intervenção e, portanto, mais uma vez estaremos aqui com este objetivo de levar até você uma discussão que interessa a todos nós, que interessa a sociedade de interesse de toda a comunidade. Porque democracia, direitos fundamentais, cidadania plena é direito de todos e todas. Nesta edição do programa estou recebendo muito honrado o doutor Roberto Gândara. Ele é bacharel em Direito pela Unesp e já foi candidato a deputado estadual pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, também servidor público federal, e é com o doutor Roberto Gander que nós vamos discutir o livro dele. Ele escreveu um livro interessante, o título é Dossier Globo, uma biografia. Eh, nós vamos perguntar a ele a ideia do livro, como é que isso se desenvolveu, etc. Mas este livro, o conteúdo dele é uma abordagem, que não é só abordagem, mas também uma demonstração histórica do quanto o maior grupo de comunicação do país, o grupo Globo, interferiu na política ao longo do tempo e sempre que interferiu foi uma interferência contrária aos interesses populares, foi uma interferência contrária à democracia, foi uma interferência golpista e claramente antipopular, muitas vezes aliada até de interesses externos, aliada ao imperialismo. Portanto, esta trajetória da Rede Globo, que hoje está aí na Berlinda, porque ela está sendo atacada pela direita, atacada pela esquerda, e as pessoas estão vendo as, uh, a, a, a, as estratégias manipuladoras da Rede Globo em termos políticos, né, as suas interferências desastrosas com reflexos altamente negativos na cidadania, na soberania do voto popular, enfim... Uma, uma interferência efetivamente catastrófica porque ela não se limitou a uma interferência esporádica. Parece ser um projeto do Grupo Globo manipular politicamente a tal uh, opinião pública para obter resultados eleitorais que estão mais de acordo com os seus interesses que são interesses políticos, portanto, interesses de poder, são interesses econômicos, são interesses culturais e até interesses geoestratégicos. A Rede Globo, portanto, precisava ser radiografada e biografada, como foi o caso do livro do nosso querido Roberto Gândara, que foi Investigar essa trajetória antipopular, antidemocrática e golpista da Rede Globo para deixar registrado como é que isso se deu ao longo da história. Porque uma coisa é você falar da Rede Globo de uma maneira genérica, de uma maneira vaga e às vezes até de uma maneira bastante, digamos, abstrata, sem grande conteúdo. Outra coisa é você ir atrás do fato histórico, da história, e não só falar, mas comprovar o que fez a Rede Globo. Isso aqui é um dossiê. O livro se chama Dossiê Globo, uma biografia. É sobre este livro que nós vamos conversar com o amigo Roberto Gandara. Gandara, muito obrigado por sua presença aqui no Direitos na Rede. Machado, o prazer é meu de estar aqui com você, conversando com um amigo, professor, brilhante professor, combativo, promotor de justiça aí por muitos anos, né? Então é uma honra e um prazer estar aqui com você falando de política, falando de cidadania, falando de direitos, né? E agora especificamente falando aí das organizações globo. Esse, como você bem disse, conta um pouco da, faz um raio-x das organizações globo. Eu comecei a ter a vontade de escrever sobre a Rede Globo há muitos anos. Na verdade, desde pequeno que eu acompanhava a televisão, a gente acompanha a televisão, os noticiários, e a gente vê a Rede Globo como, na minha infância, a Rede Globo apoiando né, de forma enfática a ditadura militar, terrível regime que tivemos aqui no Brasil. Uh, eu tenho história na minha família, meu pai né, foi, era... É, Político, atualmente ele está. Até aniversário dele hoje, 22 de fevereiro, está fazendo 88 anos. Mandar um abraço para o seu Roberto Gandara. Está fazendo 88 anos. Manda o meu também, Gandara. Manda sim. Ele foi vereador em Santa Rita do Passa Quatro por dois mandatos, foi preso em 1964. Então lá em casa a gente respirava muito política, né? E a gente via tudo isso que acontecia e como a imprensa noticiava isso, principalmente a Rede Globo, que serviu à ditadura no período de 64 até 1985. Depois, quando veio a Nova República, ela continuou no poder ainda, sempre querendo manipular de forma golpista. As campanhas aí contra Lula, contra Brizola em 82, para o governo do Estado, contra Lula em 1989, contra Collor, depois do governo Lula, né, ela também, a questão do mensalão, uh, sempre contrária aos direitos da população. E agora, mais recentemente, uh, o apoio ao golpe político, judiciário e, e midiático de 2016 contra a presidenta constitucional Dilma Rousseff. E também a criminalização da política, o apoio a Lava Jato, né, de forma assim, ferindo os direitos fundamentais, o processo legal, a ampla defesa. Então, tudo isso me inspirou a escrever sobre a Rede Globo. E eu queria escrever de uma, um fôlego só, contar desde o início da Rede Globo, em 1900, da Rede Globo não do jornal O Globo, né, que ela começa como um jornal em 1925, contar desde 1925 até os dias atuais. Mas é muita coisa, tem muita manipulação, tem muito golpismo da Rede Globo. Então não deu para fazer num fôlego só, por isso eu fiz. Esse primeiro volume tá, inicia-se em 1925, quando surge o jornal O Globo, e vai até 1989, finaliza no segundo no segundo turno das eleições, o debate criminoso. O debate não foi criminoso, criminoso foi a edição do debate que o jornal nacional fez em 1989 no segundo turno das eleições. Então desse período 25 a 89 estão os principais pontos aí dos golpismos, das manipulações de como as organizações Globo se tornou essa potência que é hoje, apoiando a ditadura militar, recebendo vantagens dessa desse apoio e depois se associando também à nova república, governo Sarney, ministro Antônio Carlos Magalhães. E então eu conto isso aí de 25 a 89 é o que está nesse livro. Muito bem. Gândara, você, você é, também, agora durante aí o golpe, durante as estrepolias jurídico-políticas da Lava Jato, você ficou também famoso por um episódio que foi um episódio que eu creio lavou a alma de muita gente. O Gândara, quando o Deltan Dalagnol esteve aqui em Ribeirão Preto, no auge da Lava Jato, ele esteve aqui fazendo uma palestra, porque ele então era uma celebridade, uma estrela, fazia palestra no Brasil inteiro e Ribeirão Preto teve né, a má inspiração de trazer também o Dallagnol para falar as bobagens que ele falava contra a lei, contra a Constituição, contra os direitos fundamentais e contra a democracia. Ele veio aí falar para um grupo de Ribeirão Pretanos que estavam iludidos com a Lava Jato, mas o Gândara não estava iludido. Eu vou chamar na tela aqui um pequeno vídeo para você ver o que, que o Gândara fez o dia que o Deltan Dallagnol esteve em Ribeirão Preto. Estou aqui com o doutor Daúl e gostaria de dar a ele este exemplar da Constituição, Constituição Federal, Federal que eu que acredito que o senhor, senhor não conheça, para que o senhor conheça este exemplar da Constituição para que o senhor passe a aplicar a Constituição da forma devida, de acordo, devido, de de acordo com os direitos fundamentais devido do processo, do processo legal não gostaria que o senhor se casse com este exemplar Faria de novo se fosse preciso, Gerda? É, se fosse preciso, acho que faria. Não sei, foi no impulso, né? Mas acho que faria sim. A indignação minha era tanta naquele momento, né? Vendo aí a gente que teve aula aí com grandes professores, inclusive o Machado, como um deles brilhante, professor Sérgio Roxo, professor Marcelo Goulart e muitos outros, né? Vendo um absurdo daquele de um, um, um membro do Ministério Público uh, rasgar daquela forma a Constituição, aquilo lá me indignou. Né? De acordo com a Constituição, tudo aquilo que era feito pela Lava Jato era contrária né, à Constituição. Então não houve nenhum respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, né? os fundamentos da, do direito, né? os direitos fundamentais de qualquer cidadão, foram ali vilipendiados pela equipe da Lava Jato. Né? Então, quando ele veio aqui em Ribeirão Preto, eu fui lá e falei, ah, olha, parece que ele não conhece. Então, resolvi entregar a Constituição. E acabou viralizando isso aí. né? Foi bem, foi bem interessante. Fiquei até famoso nesse período. <risos> <risos> Mas foi, foi assim, foi duro, né? porque a gente... Estava um ambiente bastante hostil ali, porque eles acharam, quando eu fui entregar, acharam que era um presente. Depois que eles viram o que eu falei, tinha bastante, assim, pessoas fortes ali junto a alguns usineiros que estavam da região, que estavam ali uh, apoiando o Dallagnol, bajulando o Dallagnol ali. Ele tinha os seus seguranças, né? Então, até o amigo Luiz Fernando, o Scapelli, o amigo que filmou, que estava ali atrás das câmeras, nós tivemos que sair correndo, porque <risos> ficamos com medo de... <risos> De talvez sofrer alguma violência. Alguma ali, represália. Alguma ali. represália, pegarem o celular e saímos... Mas correndo. você não pensou em desistir, não? Não, não. Fizemos. A indignação era, era grande, grande. Era grande, era <risos> grande. Muito bem. Ô, Gandara, vamos falar um pouquinho da Globo. Você já mencionou aí o motivo pelo qual você é, foi escrever o livro, é, nasceu numa família intensamente politizada, o pai político, e, portanto, sempre se interessou por política desde o berço. Agora, você disse que o, o Grupo Globo ele nasce ali em 1925 com o jornal O Globo, não ainda com a TV, evidentemente, hum. não tinha TV. Né, que vai, isso vai ocorrer só nos anos 60, 64, já no começo da ditadura. A TV, mas o, o jornal O Globo apareceu ali em 1925. Nesse período em que o Grupo Globo tinha só o jornal, o Globo, qual foi a primeira manobra política, primeira interferência da, do Grupo Globo na política, por meio do jornal, por meio da sua, da sua capacidade de comunicação? Qual foi o primeiro, uh, digamos assim, não golpe, mas a primeira entrada do, do Grupo Globo no, no mundo da política brasileira. Olha, é... ela sempre foi muito né, um jornal muito conservador, expressando ah, o que uma elite ali, localizada principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital da república na época, né? então ela refletia uma posição conservadora de uma elite, né? então tudo era feito nesse sentido, Os seus editoriais, as suas matérias, né? sempre muito bajulador de poderosos, né? o Globo desde o seu início age dessa forma e também sempre muito próximo ao poder, né? a Globo sempre o jornal o Globo já ficava próximo ao poder tanto que Ali de 1925 a 1930 é pouca coisa que a gente consegue verificar ali. Mas a partir de 1930, né, com o Getúlio Vargas no poder, a Globo, de início, apoia o Getúlio Vargas, né, como era, estava no poder, a Globo sempre gostou de poder, ela passa a, a apoiar o Getúlio Vargas. No início, inclusive, na época do Estado Novo, a partir de 1937, ela... Uh, é bastante truculenta, apoia bastante. O, a, Faz o, a, a propaganda do Estado Novo. Do, a propaganda do Estado Novo, defende uh, interesse. Porém, isso aí depois dos anos 40, enfim, já na, perto da metade dos anos 40, quando o Estado Novo começa a ficar, a enfraquecer, a Globo já começa a mudar ela sabe que aquilo lá não vai durar muito, então o poder ali do Getúlio não vai durar mais muito tempo. Então ela já começa a fazer críticas ao Getúlio. Mas um, um ponto assim forte que eu vejo é a, a criminalização do Partido Comunista Brasileiro né, em 1935 na Revolta Comunista, que aí pejorativamente chamam de intentona comunista, né, mas na Revolta Comunista de 1935 a Globo já bate muito forte nos revoltosos, e em 1936, ela faz uma apologia quando quando Prestes e a Olga Benário são presos, né? A Globo em seus editoriais defende inclusive que não há nenhuma restrição para que a Olga Benário Prestes, companheira do Luiz Carlos Prestes, naquele momento grávida de Luiz Carlos Prestes, de um brasileiro, ela fosse extraditada para a Alemanha, já sob o regime nazista né, de Hitler, em 1936, sabendo tudo que ela sofreria lá. Uh, a Globo apoiou a, a Globo apoiou. O jornal o Globo fez editoriais. A gente chama até, inclusive, tem algumas matérias, que ela e mais duas companheiras da Olga, que estavam aí também, alemãs, né, que eram do Partido Comunista, eles usam lá um, um chamado Evas Indesejáveis, né, no, no título da do editorial para defender que elas podem que não há que não haveria empecilho uh, legal algum para para que elas as três e principalmente a Olga por estar grávida fosse extraditada né e, e diziam faziam assim defesa veemente uh, davam uh, sustentação para que a opinião pública ficasse a favor da extradição e que o Supremo acabasse votando a favor, o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, votasse a favor da Olga. Então, parece que eles deram um suporte. Ele, Olha, o Supremo, governo dos, do presidente Vargas, vocês podem mandar a Olga, ela é comunista, que a gente dá um respaldo aqui com a nossa matéria, com com manchetes, com os editoriais. Então eles foram veementes na, na defesa da, da extradição da Olga Benário Prestes aos campos de concentração nazistas. Então isso já mostra né, toda a sordidez desse jornal. né Porque já se sabia naquela época o tão cruel era o, o regime nazista. Ainda não tinha começado a guerra, né mas a crueldade ali, principalmente sabendo que ela era comunista e judia, dois dos principais grupos que eram alvos dos nazistas, né? então já se sabia então, verificar a sordidez do jornal o Globo nessa época. Depois disso já tem ali, quando já sobre o governo Dutra, defesa enfática do governo Dutra, que é um governo uh, de direita né? contra os direitos da população, e há ali, há algum tempo depois de 1945, já a defesa da cassação do, dos mandatos dos deputados e do senador Preces. O Preces era senador uh, eleito né, diretamente em 1945, como era do Partido Comunista, assim como outras pessoas, João Amazonas, Jorge Amado, Carlos Marighella, que eram deputados Todos esses 15 deputados foram cassados e mais o senador Luiz Carlos Prestes foram cassado, tiveram seus mandatos cassados e o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Isso com grande campanha do jornal O Globo a favor da cassação dos mandatos populares e da... de colocar na ilegalidade o Partido Comunista. Bom, quer dizer, Gandalf, então o Grupo Globo, que nascia em 25 com o. O jornal o Globo, ele já foi mostrando não só o seu viés conservador, o que era absolutamente né, compreensível que ocorresse, né, um jornal que era, então, porta-voz da classe dominante, etc., né, natural que fosse conservador, mas ele, ele já foi mostrando duas coisas ali, que além de conservador, era antipopular, porque começou a combater ou justificar o combate a líderes populares, era antipopular e estava, começou a ficar claro, também em, eh, eh, estava eh, pretendendo né, a começar a sua intervenção na política, Sim. nos resultados da política. Um golpismo. <risos> então você tem, já, você tem um viés conservador, você tem um viés antipopular, mas você já tem ali um viés golpista também. Pode falar isso, Gandra? É isso mesmo? Sim, ele começa apenas conservador. É. Depois ele passa, como você bem disse, ali já em 1936, hum. de forma sórdida, né? uh, apoiando lá uma extradição para um regime de cruel, né regime sanguinário, como era o regime nazista. Na Alemanha. E, o, Gander, e, depois, é. e, merece, eu acho que merece... Destaque, apoiando a extradição de uma mulher, uma mulher frágil, grávida, portanto a extradição de uma mulher e de uma criança, para dentro dos campos de concentração sim. nazista. Você chamou isso de sórdido. Isso é criminoso. Não, né? sim, sem dúvida. Cruel, criminoso. Sórdido. É, sórdido, todos os <coughs> adjetivos aí que de repugnância que a gente pode falar. E, e não dá para dizer assim, ah, mas não sabia que... Sabia, já sabia que os judeus e que os comunistas na Alemanha sofriam perseguição já em 1936, né? E aí ela fica seis anos na presa, né? Em 1942, ela... É interessante que em 1942, depois que vem todas as atrocidades que né, vem a público, tudo isso, né? Aí o, o jornal é cínico em falar quando quando descobrem depois acho que em 1945 descobrem que noticiado no Brasil que ela que ela tinha sido assassinada né aí a, o jornal o Globo já vem querendo fazer uma meia culpa dizendo que ela colocando lá que ela sempre foi forte que durante que pessoas que estavam lá no campo de concentração dizendo quer dizer aquela, ela a Globo ajudou fez sedimentou o caminho para que o governo e o STF extraditassem a Olga Menário, manipulando a opinião pública a favor dessa extradição. E depois eles vêm com aquela história, olha como somos bons, tipo, como se fosse um pedido de desculpas. Como a Globo já fez com o pedido de desculpas por ter apoiado a ditadura militar, anos depois pediu desculpas agora acho que daqui a alguns anos eles vão pedir desculpa pelo golpe contra a Dilma, né? então a Globo é sempre assim, ela faz, age de forma cruel, <risos> depois ela vem com pede escusas. Sim. Você conhece um cara famoso que que violou a Constituição, a lei, e depois foi pedir escusas ao sim. Supremo, né? Sim. <risos> o Gândara, o antes da gente prosseguir aqui, que eu quero ver também depois, essa Globo golpista de 64. Golpista em 89 ao manipular resultado de debate para eleger o Fernando Collor. Golpista em 2016. Sim. Vamos chegar lá. <coughs> Mas eu, você, como fez um estudo, deve ter pesquisado muito. É, foi né? bastante. A gente viu o produto final aqui, não viu o tanto que o Gandara foi pesquisar, levantar dados, é, ler é, refletir sobre eles e escrever. É? O Getúlio Vargas ele é, uma figura, é uma figura é tido como um estadista, não é? é tido como um modernizador, é, mas, por outro lado, é? ele foi também, ele foi também um, fez um governo centralizador, teve um, um pequeno... É, ingressou no terreno do governo autoritário com o Estado Novo, foi quando ele importou várias legislações da, da Itália fascista, entre elas a, a, a CLT. CLT. É o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, veio Sim. tudo nessa, nessa fase. O, o Gandara, ele, portanto, é uma figura controvertida, polêmica, né? meio ambígua. Como é que você, depois de Estudar esse período tudo. Como você vê o Getúlio Vargas? Que jeito você qualifica o Getúlio Vargas? Olha, é, Machado, é o seguinte: o primeiro governo dele, né, ele de 30, 45, principalmente depois de 37 e 45, onde um Estado novo, né, um governo né, de força, um governo autoritário, como você falou, namorando totalitarismo ali. Uhum. Uh, mas. Como ele, você mesmo disse que ele é controverso. Muitas das legislações lá que avançaram na defesa dos trabalhadores aí, foi durante esse período né? uh, do primeiro governo do Getúlio Vargas. Um certo nacionalismo, nacionalismo. interessante, criação da Petrobras. Sim. Agora, o segundo <risos> governo dele eu acho muito mais positivo. E tanto que é interessante... A que... já está falando em 50. Isso, de 50 a 54. 4. Eu acho que é aí que a gente vê. É interessante como que a Globo também se portava. Durante o Estado Novo ali, que era um governo um tanto quanto duro, né? um tanto não bastante duro, a Globo o apoiou ali em muitas questões. Né? Já quando ele fez um governo de 50 a 54, democrático, nacionalista, defendendo os direitos da população, defendendo os interesses nacionais, a Globo todo o período foi contrária, né? ela não teve nenhum momento ali de apoio ao Getúlio Vargas, ela foi sempre contrária. É interessante isso, quando foi um governo que a gente tem críticas, aí bastante críticas a ser feita, primeiro governo Vargas, a Globo estava junto. No segundo governo, que foi um governo que eu posso dizer que a gente tem que elogiar ali, que foi um governo progressista, nacionalista, defensor dos direitos do, da população em geral, principalmente dos trabalhadores, né? defesa dos interesses nacionais, a Globo foi totalmente contra. Ah, eu acho o Getúlio sim, um estadista, um assim, controverso, assim, que não podemos esquecer da, do Estado Novo, que é terrível, né? mas... Inclusive, no caso da Olga ali, ele, ele apoiando a extradição uhum. dela, tanto que o Prestes diz, né, mais ou menos assim, quando depois o, o Prestes e o Getúlio se unem novamente, na né, Interesses do País, o o, o, o Prestes diz algo como Os interesses do meu país estão acima das minhas tragédias pessoais né? Acho que o Prestes falou um pouco isso Eu não sei se eu teria esse sangue frio Acredito que não teria esse sangue frio do, do, Prestes. do Prestes Não teria, né? mas né? são dois estadistas né? uhum. Agora, o, o Gander, então fica claro né? O viés, o viés não, a projeto O né? projeto antidemocrático da Globo. Quando o, o, o Getúlio fez um governo de força centralizador eh, e, portanto, autoritário, a Globo apoiou. Quando ele faz um, um governo de distensão, de, de respeito aos direitos, de aprofundamento de direitos fundamentais, de, de, de, de, de nas, mais nacionalista, a Globo fica contra Sim, ele. Exatamente. Quer dizer, confirmando o seu projeto. Anti -democrático. Anti -democrático, Se o governo do Getúlio é autoritário, a Globo apoia. Se é um governo democrático, ela fica contra. A Globo, no primeiro mandato, ela teve algumas nuances. Algumas criticava pontualmente tudo no primeiro mandato, mas majoritariamente apoiava. No final, que ela passou, já aquela coisa pulou do barco. Né? Viu que não vai ficar mais no poder muito tempo, já pulou e já começou a... A pedir por eleições e tal, e acaba vindo as eleições com a eleição do Dutra. Né? É. E, depois em de 50, do, da eleição do Getúlio, ela é contrária ao Getúlio, né? faz a campanha contra o Getúlio, e Getúlio acaba saindo vitorioso. E ela faz uma... Uh, junto com outros meios de comunicação, ela acaba ali... Uh, agindo muito contrário ao governo do, do Getúlio, principalmente contra o ministro do Trabalho, João Goulart, né, que viria depois a ser presidente e, sof e, e sofreria um golpe apoiado pela Globo. Né. Então a Globo foi muito, ele boicotou bastante o governo do, do Getúlio Vargas. E nesse momento já existia a rádio. Né. Inclusive o Carlos Lacerda, conhecido como o Corvo, né? Ele a, tinha uma, uh, tenho até, transcrevo aí no livro trechos de editoriais do jornal, trechos de alguma matéria e trechos de, de, de depoimentos lá, de trabalhos do Carlos Lacerda, contrário ao Getúlio. Depois do caso ali da Rua Toneleiros, né? uh, a tentativa ali de, uh, daquela questão lá contra o Carlos Lacerda que leva para dentro do palácio né, uh, do governo aquele o atentado. aquela crise, o atentado. E aí o Carlos Acerra bate muito no Getúlio, bate no governo, mas já batia antes, né, antes desse atentado. O atentado só foi uma forma deles derrubarem o Getúlio. Então o golpe ele que haveria certamente estaria ali marcado, só não houve porque o Getúlio se mata, né, mas... A Globo foi responsável, tanto que quando a, a, o a morte, o suicídio do Getúlio Vargas, o, o jornal Globo, a imprensa, ali, a redação do jornal Globo, as, o local onde era publicado sofre, a população toda se revolta. E vai lá e, e danifica, tanto que o jornal o Globo deixa de circular um ou dois dias ali depois do assassinato do Getúlio, porque a população revoltada destrói, derruba os carros da Rede Globo, vira de ponta cabeça os carros da, do jornal o Globo Globo, né? tenta ocupar a redação do jornal O Globo, também da Rádio Globo. Então há uma revolta muito grande, porque a Globo foi muito... Foi muito incisiva nisso que acaba culminando com o suicídio do Vargas. E ela, foi contra, ela era contra qualquer projeto nacional do Getúlio, como a questão da Petrobras. Ela até apoiava uma empresa nacional de petróleo, mas ela não apoiava o monopólio estatal do petróleo. A Globo era contra o monopólio estatal do petróleo. Ela era até a favor da criação de uma empresa Uh, nacional, mas que não ficasse sob os domínios do Estado, não for, houvesse o um monopólio do petróleo. A, a, a outras empresas também estatais ela foi contra reajustes de salário mínimo que eram dados, aumento de piso salarial, tudo isso a Rede Globo, a o jornal Globo e o Rádio Globo era contra. Diziam que não era o momento, aquela aquela história que a gente escuta até hoje, né? que isso vai provocar inflação, uhum. que não tem condição, vai quebrar. É a mesma ladainha. Mesmo, não mudou nada. É. Mais de 70 anos, não muda nada. O, o Ganda, e em frente à ao, ao, a candidatura, a posse que foi, esteve ameaçada e depois o governo do Juscelino Kubitschek, como é que a Globo se comportou? A Globo sempre foi contra o Juscelino, na campanha já contra o Juscelino colocava ali muito ela vinha muito com a história da ameaça comunista né ela colocava como o Luiz Carlos Prestes estava apoiando ali o Juscelino ela colocava nas suas matérias lá nos editoriais uh, comícios recheado de bandeiras vermelhas e comunistas que até hoje aquela história da bandeira uhum. vermelha né então colocava lá nas manchetes um comício de, de Juscelino dominado pelos vermelhos de Moscou, pelos agentes de... usavam esses termos, né? Vermelhos, agentes de Moscou, comunistas. Então ali tudo. Então na campanha foi muito forte, né? Contrário ao Juscelino. E interessante que nem assim eles conseguiram ganhou tanto o candidato Juscelino a presidente como seu vice, né? O João Goulart, porque é interessante, né, Machado? A gente sabe que naquela época votava separado, né? Você não, não tinha chapa, você elegia o presidente e o vice vinha junto. Não, era eleição separada. Votava para presidente e votava para vice. E podia acontecer eh, que outros fossem o, o vencedor, não da mesma chapa. O que acontece em 60 com o Jânio Quadros, que é eleito presidente na chapa conservadora, e o vice-presidente foi o João Goulart, que estava na chapa do Marechal Humberto Teixeira Lotti, um, um militar progressista que acabou sendo derrotado pelo Jânio Quadros. E, e aí o, o João Goulart ganha a eleição e se torna vice também. E na eleição ela apoia, então, o, o Jânio Quadros, na eleição contra o Humberto Teixeira Lotti, e contra e também e muito do, do, da defesa enfática da Globo contra a candidatura do Juscelino em 1955 uh, e do Humberto Teixeira Lotti em 60 é porque o vice era o João Goulart, que era muito combatido pelas organizações Globo. Tido como esquerdista. Sim, etc. comunista. Agora, Gander, aí vem... A eleição do Jânio vem a renúncia do Jânio e vem a, a a posse do Jango, do João Goulart, na Presidência da República. Depois viria o golpe de 64. Mas aí, além do jornal o Globo, além do jornal da, da, da rádio Globo, aí já Está chegando a televisão também? Está o... chegando, mas a TV, na verdade, ela já tinha o, a concessão, porque a concessão da Globo foi em 1957, no governo do Juscelino. Juscelino. A Globo tem a concessão, mas ela não monta. A, a televisão era muito incipiente na época, né então ela acaba só... Uh, indo ao ar em, em abril de 1965, um ano depois do golpe do militar golpe. que a Globo vai. Ao e ar. aí vai ao ar a TV Globo justificando o golpe, apoiando. Sim, já. Eu vou contar a história um pouquinho. Só, vamos falar um pouquinho agora. Uh, pode ser, né? A gente fala desse período de 64, depois, já depois do golpe uh, de 60 a 64, a gente fala aqui rapidamente, e depois já partimos aí, porque aí tem a história da Globo com o acordo Globo Time Life, em que a Globo recebe milhões de dólares do grupo Time Life, que era o braço dos Estados Unidos da América Latina. Tem o, a compra muito fraudulenta das ações do Canal 5, TV Paulista de São Paulo, que é o lucrativo braço paulista da Rede Globo, que houve aí uma, uma aquisição muito esquisita, muito fraudulenta, né com procurações sendo forjadas, então tudo isso foi, foi nessa época aí dos anos 50 e 60. Mas assim, sendo rapidamente, em 60, com a eleição do Jânio Quadros, a Globo já começa a se irritar um pouco quando ele condecora o, o Che Guevara, né, o, o Jânio Quadros. Depois, em, se eu não me engano, em agosto, ele renuncia, o João Goulart, que era o vice, estava na China nessa época, em missão né, oficial do governo. Aí ele é já tentam dar o um golpe nele para que ele não assumisse. Brizola, lá no Rio Grande do Sul, com a sua rede de ilegalidade o que é extremamente combatido nesse período. aí A Globo faz editoriais, faz matérias contra o Leonel Brizola e contra a rede de legalidade, que nada mais queria do que garantir a posse constitucional do presidente, ali que seria o que era o vice, passa a ser o presidente com a renúncia né, do Jânio Quadros, o João Goulart, impedir a posse, e a Globo toda achando, defendendo que ele não deveria assumir, que deveria ser para evitar que houvesse cisões, que deveria se encontrar um meio termo, que não Aquela, aquele discurso golpista colocando como, pra, como se fosse ali para que não houvesse turbulência no país, aquele discurso... Sim, safado, vazio, uhum. né? cínico. Então a Globo defende ali quando o Congresso lá, resolve instituir o parlamentarismo. A Globo ali, faz uma defesa enfática disso. Então, quer dizer, ela, aquilo lá foi um golpe. né? Foi um golpe contra o presidente que deveria assumir, o João Goulart, que deveria assumir no presidencialismo, assume no parlamentarismo, que sofreu um golpe. A Globo defende aquele golpe descaradamente. E critica muito, de forma veemente, o Leonel Brizola, que estava ali na defesa da legalidade da Constituição. Né? Então, a Globo foi muito golpista ali, já nesse período também. Depois, ela, ah, durante todo o mandato do, do João do Goulart, João. ela contrária, né? críticas assim, absurdas, reiteradas... Aí já veio a TV né? também? Na não, a TV foi em Isso. Aí ela vem com rádio e o um jornal, né, batendo muito forte, né, exigindo que houvesse, que, as, que os militares dessem algum jeito no país, né, que aquela situação não podia. Uh, depois do comício lá na Central de Bra do Brasil, do dia 13 de março, se não me engano, é um editorial um atrás do outro, né defendendo Imagina. o golpe ali. E aí quando vem o golpe, ele coloca lá. E todo ano, eu cito, aí tem 12 editoriais, aí de 64 até perto dos anos 70, 80. Todo ano, a Globo faz um editorial do jornal lá, né escrito pelo Roberto Marinho e seus assessores ali, né? sempre defendendo o golpe, as conquistas do golpe tudo. É interessante falar que, só puxar um pouco para 68, né? a Globo como que era. O regime já estava ali, pessoas presas, torturadas, já mortas também já em 68, ali, aquela turbulência todos os estudantes indo às ruas, os trabalhadores indo às ruas, parte do clero, né, parte da igreja ali já estava indo apoiando as manifestações contra a ditadura os militar. Os intelectuais. Os intelectuais, sem dúvida. E aí é interessante como que a Globo, a Globo criticando de forma veemente todas essas manifestações, criticando muito os religiosos que participam dessas, chamando de padres vermelhos, né, criticando isso, e pedindo que o, o governo, a ditadura militar, que já era um regime de exceção, já era duro, já era truculento pedia mais força, que dê uma resposta mais dura. Então está aí no livro os editoriais que pediam uma resposta mais dura do governo militar contra aqueles protestos de 68 e que vem culminar aí em dezembro com o ato institucional número 5. O né, famoso AI5 do isso, Costa Silva. Que atingiu inclusive a Globo também, né? E começou a, né, aí a, a pegar. Ela acabou sofrendo com isso. Né. Mas logo em, em 69, já, ela já faz também, já editoriais favoráveis. Então ela fica ali quieta, acho que ela assusta um pouco. Já faz um acordo. Mas já a partir de 69 já voltam os editoriais favoráveis à ditadura militar. Certo. Mas... Fala, galera. Eu ia... Não, eu ia falar só que, então, eu dei essa puxada, aí tem 64 golpe, a Globo lá junto... Uh, uh, já, já recebia nessa época, a Globo já estava recebendo desde 1962 dinheiro do grupo Timelife. Para usar na, na sua TV que seria montada, e foi montada em 65, um ano depois do golpe, a Globo entra no ar a Rede Globo de televisão com muito dinheiro, e, então esse dinheiro que já veio foi de 62 a 66, a Globo recebeu do grupo Time Life 51 milhões de dólares, o que... O câmbio de hoje é mais de 250 milhões de reais, né? E esse valor, na época, não rodava tanto dinheiro assim. Quer dizer, era um valor, se hoje já é uma quantia expressiva, na época era muito mais, porque havia menor quantia de dinheiro rodando né, nas praças, nas instituições. E isso tudo atrapalhava muito as concorrentes ali, a TV Tupi, principalmente. Né? Então, isso aí era totalmente inconstitucional. A Constituição não permitia... Né, que, o, que qualquer empresa de telecomunicação recebesse dinheiro do estrangeiro. E a Rede Globo recebeu, houve a denúncia desse dinheiro, e só depois de 64 que começou a descobrir que houve esse dinheiro, que a Globo, quando a Globo monta o seu canal, aquela já surge como uma potência, e vão pensar, mas esse dinheiro veio de onde? Depois começam a descobrir, as concorrentes da Globo começam a descobrir que esse dinheiro veio do financiamento da Time Life, que era o braço estadunidense, braço para manipular a opinião pública, e aí, ele recebe, aí já levantam isso aí, as concorrentes começam cria se uma CPI né, no Congresso para, mesmo sobre a ditadura militar, mas cria mesmo jornalistas conservadores se opõem a essa uh, porque tava ali quebrando as outras TVs, né? Uh, João, Calmon, João Calmon, que era um deputado conservador, também se insurge contra esse acordo Globo Time Life e acaba havendo denúncias para o Ministério das Comunicações, denúncias do governo e fazem vistas grossas, lavam as mãos e não tomam a atitude que deveria ser tomada porque eles recebiam dinheiro... De fora, deveria ser caçada a concessão. Não, ao contrário, né? a Rede Globo recebe só mais e mais concessões e acaba aí tendo um poderio imenso com repetidoras em todo o país. Muito bem. Uh, ficou, na época, me corrija se os valores, a moeda e a escala estiver equivocada. Ficou provado que ali entre 62, 64, 65, a Rede Globo tinha um capital de 200 mil cruzeiros e o grupo Time Life investiu 6 milhões de cruzeiros na primeira porte. É. Quer dizer, de 200 mil para 6 milhões é uma escala de 30, 30 vezes mais. Sim. Quer dizer, a Time Life comprou 30 Globo. Exatamente. Tá? E fez o mesmo na Argentina, Sim. com um jornal e revista que hoje integram o Grupo Clarim. Portanto, era óbvio que os Estados Unidos, por causa dos seus interesses geopolíticos, etc., queriam exportar o American Way of Life, coisa que já faziam com o, o, a indústria hollywoodiana, com, no campo cultural, com a Coca-Cola, com... E agora também pelos meios de comunicação, para exportar a propaganda anticomunista, a propaganda capitalista, o poderio bélico norte-americano, enfim, para se consolidar como uma grande potência do mundo. Né? E agindo agora sobre a opinião pública. Escolheu na América Latina dois países estratégicos, Argentina e Brasil, e botou dinheiro lá. E tem também a história que o... Primeiro foi a Time Life tentou com o Estadão. Estadão. O Estadão não quis, uhum. aí o a Estadão Globo. era mais forte, só que a Globo era mais até... Era o Estadão conservador também, golpista, mas uhum. uh, o Roberto Marinho era mais oportunista, eu acredito. Era mais vivo, era Sim. mais sagaz nessa... Tinha mais visão, visão de, longo alcance. de longo alcance. O Roberto Marinho aceitou. Agora, vê bem, Gandara, vê se eu posso afirmar isso. Nós já vimos ao longo dessa história que você conta, desde a fundação do Jornal Globo em, em 25, depois a Rádio Globo, nós já vimos que a Globo é antipopular, ela é antidemocrática, mas quando se opõe ao monopólio estatal do, do petróleo, lá atrás, e agora quando se alia um grande grupo internacional de propaganda, política de manipulação da opinião pública, fica claro que ela, Globo, é antinacional também. Sim, não. sem dúvida. Eu posso dizer que é antipopular, antidemocrático Sim. e antinacional? Sim, pode, sem dúvida. Antipopular, antidemocrático e antinacional. E, e esses episódios, eles, eles demonstram... Demonstram bem isso. Histórica, faticamente, que Sim. é isto. É né? isso. Não é uma dúvida. interpretação. Não, não, não. É uma constatação. Constatação. E a gente pode dizer também a questão aí do agora em nos anos 2000 2016 com a lava jato hum, esse apoio hum. todo que desestrutura acaba com a com as empresas de uh, querem acabar com as empresas de construção com as nacionais carne, né? nacionais a Petrobras tudo isso a globo agiu então isso aí vem para o segundo volume, então tal economia de conteúdo nacional, Exatamente. prestigiando as empresas que giram em torno da Petrobras, a indústria naval, Exato. construção civil e outras. A, a questão lá do Brasil estava forte ali nos Brics, né? A questão do, do Brasil querendo junto com os Brics fundar um, um banco ali mundial desses países para financiar também existir essa uhum. esse estudo, né? Então isso aí. Quebram Sim. a perna do Brasil com isso. Uganda, eu sei que o seu livro, ele vai até 89, com a eleição do Collor. Isso. É, disputou com o Lula e o Collor foi eleito, como todos sabemos. Ali você já percebeu, digamos assim, eu que estou falando, eu, o termo é meu, um semigolpe no fato de a Globo ter manipulado decisivamente o último debate e ter feito com que o Collor derrotasse o Lula nas urnas, isso foi um semi o Roberto, o Roberto Gandara? Eu estou forçando a barra. Não, eu acredito que foi, porque é interessante, aí, em 89, o, o Lula e o Collor vão para o segundo turno, Leonel Brizola fica em terceiro lugar, apoia e transfere mais de 90% dos seus votos do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, onde ele foi muito bem votado, por Lula. Uh, Mário Covas também acaba apoiando o Lula. Tudo. Então faz um, um... não era só o PT, ele estava toda uma frente progressista contra o Collor. E a Globo fazia campanha, assim, total para o Collor, né? divulgava uh, nos seus noticiários matérias favoráveis ao Collor e contrárias ao Lula. E aí o que, que acontece? Nesse debate, a gente chega no debate, o, o segundo turno das eleições, se eu não me engano, seria no dia domingo 17 de, no, de, de novembro. Uh, aí o que, que acontece? Na quinta-feira, ao debate, o debate final. Uhum. O que estava que acontecendo nesse período, segundo as pesquisas? O Lula começava, estava crescendo, o Collor tava, ficou sempre à frente no segundo turno, mas na reta final o Lula estava crescendo bastante uhum. o Collor caindo. Com a possibilidade de, em, no domingo, o Lula ter ultrapassado o Collor. Na, na sexta, sábado e domingo, o Lula ter ultrapassado o Collor. O que, que acontece nesse debate? O debate é feito tarde da noite, pouca gente assiste porque tem que levantar no dia seguinte, e foi um debate equilibrado, o Collor tinha o dom da fala, bastante aquela demagogia toda, que acho que... lembra. ele foi ele, bem no debate. Foi bem não no vamos... debate, mas o Lula também foi bem, o Lula não foi mal no debate, acho que houve um equilíbrio ali, então uhum. esse debate mostrou que o... Collor era um demagogo, candidato da elite, que o Lula era defensor da população, do trabalhador. Uhum. Então ficou bem claro isso ali. O Lula foi bem no debate também. Não, não foi mal. Mas aí o que acontece? No, na sexta-feira, no dia seguinte, sexta-feira, antes das eleições que seriam no domingo, o jornal hoje faz uma edição mais ou menos equilibrada. Ela coloca mais tempo. Isso eu transcrevo, aí está bem transcrito no livro, tudo que constou no, uhum. no, na edição do debate do Jornal, na, no jornal Como hoje. Como foi essa manipulação? Você Isso, conta aqui. Conto aí. Uhum. Com transcrição literal de tudo que foi falado. Então, no Jornal hoje, que é o Jornal da Tarde, ali da hora do almoço, uhum. há uma edição equilibrada com mais tempo para o Collor, mas ela pega bons momentos do Collor, bons momentos do Lula. Uhum. Aí, só que na tarde dessa sexta-feira acontece alguma coisa na Globo, a direção vem e o jornalista que fez essa, essa edição do jornal hoje, hum. ele foi falando para repetir só mudando alguns detalhes, a primeira ordem que vem é essa, uhum. para o Jornal Nacional, mudar algumas vinhetas, algumas uhum. coisas assim de visual. Uhum. Uh, mas nesse período, já na no final da tarde já vem uma ordem de cima da direção do Roberto Marinho ali, ou dos filhos, né, não sei de quem, da cúpula da Rede Globo para mudar tudo aquilo. Inclusive o jornalista lá da Globo que era diretor lá que vai na ilha lá de edição e ele participa ali junto com os funcionários ali mostrando faz a edição e a ordem foi expressa coloque o melhor do Collor e o pior do Lula. Aí o Jornal Nacional, na noite ali da sexta-feira, que é a maior audiência, ainda mais ainda do que tem hoje. Já era a maior audiência, mas não tinha outro tipo de uhum. mídia, né? Era ali o um jornal que praticamente 70, 80% da população, não sei, esses dados eu estou falando, mas era é, coisa assim maciça que assistiam o Jornal, o jornal Nacional. Por volta das oito da noite, oito e meia, né? todo mundo em casa, sexta-feira, as pessoas vão assistir o debate foram assistir a edição. E aquilo lá foi criminoso, mostrou toda a parte que o Lula teve alguma falha, mostravam, mostrou ele como um candidato titubeante, inseguro, e mostrou o Collor nos seus melhores momentos. E aí eu transcrevo no livro tudo o que deixaram de falar do Lula, porque ele foi bem muito, muito, eu assisti várias vezes com todo conteúdo. O debate, com conteúdo, com clareza. Mas aí o que a edição fez? Ela pega o melhor do Collor e põe o pior do Lula. Aí a pesquisa que já estava nesse sentido, já começava a, a Lula, estava su, subindo com grande chance de ultrapassar o Collor e o Collor caindo, com esse debate, já nas pesquisas que fizeram depois no sábado e no domingo, a diferença volta a abrir em favor do Collor. Quer dizer, a Globo manipulou, a Globo golpeou a democracia nessa edição criminosa do debate do, do segundo turno do do, das, das eleições, eleições de, de 1989. Ela tentou dar um golpe em 82 também no governo, na eleição do Brizola, que era o, o principal nome contra a ditadura ali nos anos 60. Aí ele já tinha toda aquela... O Lula estava surgindo ali com as greves, com o início do PT, mas o maior nome em 82 ainda era o, o maior inimigo da ditadura naquela época, era o Brizola. Aí em 82 eles tentam fazer aquela, aquele golpe na, contra as eleições do Brizola em 82 no Rio de Janeiro para governador com a Proconsul. a Globo divulga dados, dados incorretos, Vai, vai divulgando primeiro os resultados do interior, onde o Brizola era fraco e o Moreira Franco, candidato da ditadura, era forte, e deixa de divulgar onde era o maior colégio eleitoral, que era na capital, no Rio de Janeiro, e na Baixada Fluminense, onde o Brizola era forte e o Moreira Franco era fraco. E a Proconsult, que era uma empresa formada por militares, ela passava esses resultados, a Globo pegava esses resultados direto, ela estava preparando a opinião pública, Proconsult ali com seu diferencial Delta, que era um sistema, ali, um programa que tirava o voto do Brizola, passava para branco ou nulo. Então, e a Globo divulgava tudo isso aí, colocando o Morena Franco à frente do Leonel Brizola, pra, preparando a opinião pública para que acontecesse alguma manipulação mesmo. Mas aí o Brizola foi, aí, descobriram essa essa fraude que estava acontecendo, porque o Jornal do Brasil dava resultados totalmente opostos, o Jornal do Brasil não era golpista, né? e ele dava resultados totalmente diferentes, o Brizola vai à imprensa, chama a imprensa mundial, e aí eles arrefecem, aí não tentam mais dar esse golpe, e está narrado aí essa, essa tentativa de golpe. Então, se 82 eles tentaram dar o golpe contra o o Brizola não conseguiria, em 89 eles conseguem contra o Lula. Muito bem. Agora, o... Ganda, eu sei que o período de 2016, aí, do golpe contra Dilma, não está abrangido aqui pelo seu Vem no livro. segundo volume. segundo volume, tá, já está a caminho. Tá, é, Estou fazendo as pesquisas Ótimo. e vou começar a escrever em breve. Então, pelo que você já levantou... É vou te fazer aquela pergunta clássica, né? Porque eu sei que você vai refinar a resposta. F foi golpe, foi golpe. E a Globo foi decisiva no golpe. Olha, eu acho que ela foi ela não tem mais a potência que ela tinha antes, né? Mas uh, porque hoje temos outras mídias aí, mais a Globo com outras mídias golpistas também, ela acaba sendo decisiva. Uh, houve a questão lá, aquela eu, eu quero agora eu vou analisar isso aí todo o tempo que, que era dedicado, né, a ao Jornal Nacional, ele vinha com uma duração absurda, né, quando vinham as denúncias contra o PT, né? É incrível. Eu percebi esses dias agora uma coisa. Quando havia as denúncias contra o PT, a denúncia vinha sem ser, sem ter passado por qualquer processo, nada, era só denúncia, ocupava ali 90, 95, 98. Era o jornalismo cinco. declarativo. Alguém isso. declarou que o PT isso. era culpado e a Globo e explorava isso. E aí colocava uma nota da defesa alguns segundos. Então era 98% de acusação, 2% para defesa. Interessante agora que essas questões aí do Moro, né, que ele recebeu aí aquele dinheiro da empresa, aquele, é, daquela, daquele escritório nos Estados Unidos, né? Aí foi interessante que a, o Jornal Nacional estava observando, porque eu acabo vendo por dever de ofício, né? acabo vendo o Jornal Nacional ali para ver outras manipulações que acontecem, ela deu ali a denúncia contra ele 2% do, <risos> do tempo, alguns segundos. Sim. E a defesa do Moro, o tempo dedicado à defesa dele foi 98% do tempo da matéria. Quer dizer, totalmente inverso. né? Uhum. Então a Globo manipula, sim, manipulou e foi decisivo no golpe contra a Dilma, na criminalização da política, na prisão do Lula. Ah, isso que eu ia Sem perguntar. Uh, o golpe contra a Dilma. Foi óbvia na né, intervenção do Globo. Até o Supremo já, até o Barroso reconheceu. O futebol, Isso. É. Agora, na prisão do Lula, né, a criminalização do Lula, o tempo que a Rede Globo gastou para provar que o Lula era desonesto, ladrão, e nunca provou nada. O, aquele, twi aquele Twitter do, do então comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, Sim. que o William Bonner... É, leu nas vésperas do julgamento do habeas corpus do Lula e que manteve Lula na cadeia aquilo ajuda, é a manipulação Sim. da opinião pública nós podemos dizer também que eu perguntei para você, houve golpe? houve, a Globo foi decisiva? foi eu, eu vou perguntar a prisão do Lula foi injusta? a Globo foi decisiva para prender o Lula foi, acredito que também tanto, é? a, tanto no golpe Contra a Dilma, quanto na prisão do Lula a Globo foi decisiva. A Globo foi, serviu como assim, o que dava, o que anestesiava a opinião pública, preparava a opinião pública para aquilo que ela queria. Né? Verdade. Ela, ela, ela pavimentava o caminho para que as atrocidades aí para que as ilegalidades, as inconstitucionalidades. A, a violação à a Constituição passasse e a sem população, aceitasse, e a população aceitasse, porque aquilo lá era um criminoso é, o, que estava passando a, a opinião. Então, estava mostrando ele como um criminoso, acabando com a imagem dele. Isso. E, e para ver como que o PT e o Lula é forte, está né? ele aí é forte de novo e Você não viu? conseguiram liquidar. Agora, o, o Gândara, o, tem dois episódios que eu, que, eu, que eu, às vezes, quando tenho a oportunidade, gosto de mencionar. O primeiro deles na queda da, da Dilma. Quando a, a Dilma caiu um pouquinho antes da votação lá no, no Congresso, que foi um golpe parlamentar, midiático, dizem essas coisas todas, Sim. mas um pouco antes da votação, eu acho que a Dilma já tinha caído. sabe? Ela já estava caída. E acho que o episódio... É, decisivo foi aquele dia, aquela noite no Jornal Nacional, quando o senhor Sérgio Moro sim. e o senhor William Bonner Estava lembrando disso. violaram a lei e a Constituição, violando o sigilo das comunicações telefônicas e puseram o Brasil em pé de guerra contra Dilma e contra Lula. Sim, foi, um... foi 16 de março de 2016. Sim, sim. O dia em que o, general, o senhor William Bonner leu o... Ah, eu queria mencionar uma coisa. Não eu... foi um escândalo. Né? É no nível de... Até mais do que o... a edição criminosa do debate. Mais de até. Mas eu queria né? mencionar uma coisa para ouvir sua opinião. No dia em que o senhor William Bonner re... é, violou, né? divulgou o conteúdo da comunicação telefônica entre dois presidentes, uma presidenta e um ex Naquela divulgação, naquele mesmo ato, não era um noticiamento do conteúdo, era a violação do conteúdo. É. Portanto, eu vejo claramente crime. uma coautoria entre o Sérgio Moro, o editor do, do, do, do Jornal Nacional, que era o senhor William Bonner, e os responsáveis pelo Jornal Nacional. Coautoria, crime. No dia. Concordo totalmente. Concorda? Concordo. No dia. O crime. Não estava sendo noticiado, ele estava acontecendo. acontecendo. É, porque a divulgação. Era flagrante. Foi... É. tá? A divulgação do conteúdo foi um Num país momento. sério, dava prisão. Isso. O juiz, o juiz solta entrega, entrega e alguém divulga. E divulga. Os Aquilo dois criminosos. É no dia da, da, do, do habeas corpus do Lula, o senhor William Bonner lê também o Twitter do Eduardo Villas Boas dizendo. Ameaçando. Isso. Esse William Bonner, eu acho que é daqui de Ribeirão, é Ribeirão Pretano, esse moço. Não é o caso de fulanizar, porque nós estamos falando da Globo. Mas, infelizmente, esse rapaz esteve protagonizando dois episódios graves, criminosos, criminosos, graves. Sem né? dúvida. E, portanto, é melhor até esquecer que ele é de Ribeirão Preto. Agora, <risos> o, o Gander, eu, eu ia te perguntar, finalmente, a gente está sobre a hora. Você considera que essa possibilidade da tal propriedade cruzada dos meios de comunicação, uma mesma empresa tem rádio, a mesma empresa tem jornal, a mesma empresa tem revista, a mesma empresa tem TV. Não pode, né? Você acha que isto, Não... como diria o Brizola, isto é um empecilho à democracia? Sem dúvida. Eles manipulam tudo. Por isso que eu, até nas dedicatórias que eu estou fazendo do livro, eu coloco aí com a esperança de que a mídia brasileira seja democratizada. É mesmo, Não... eu vi isso não pode você... haver é não pode haver essa concentração de de mídia até dizer um sim, por sim. exemplo a, você... ah não eu acho que você pôs na é, minha no, de, no, na sua dedicatória sua é. que você me deu isso nesse exemplar né, ainda é, não não, não tem eu lembro esse carrego comigo. Uhum. O seu está com essa dedicação. depois isso. É, é uma possibilidade de ajudar e a, redemo a, a redemocratização. Não, não é a democratização, porque não, nunca foi democrática. né amigo Verdade, não é redemocratização. Não, é democratização. E é, não é possível né, que um mesmo grupo seja dono de jornal, televisão, rádio... Revista, TV... Revista, uh, j, uh, mídia a internet digital agora digital, também né, não uh, dá, né? canais não canais por assinatura não tem tem que dividir isso aí, ó. uma reforma a reforma agrária agora seria aquela proposta de na Argentina cultural. foi interessante foi. um terço estatal um terço privado e um terço social sim aquele modelo é interessante aquele, e ah, o social o que tem aí de coisa interessante que e aí isso, grupos né, é. podem fazer aí né? associações, sindicatos. sindicatos, tem muito conteúdo popular para mostrar a cultura do povo, como mostrar meios isso. aí de, de pessoas que não têm acesso à mídia, né, que tem muito talento, que pode aparecer na mídia, é grupos meu. culturais, tudo isso, né, seria muito interessante. Uganda você viu como é que o tempo voou? É uma a, a conversa foi é muito gostosa boa. É boa, né, o tempo. Mas foi muito esclarecedora para oh, mim que obrigado. fiquei Eu... também conhecendo alguns, algumas nuances históricas aí que a gente, às vezes, passa por cima. É, então, aí está bem detalhado. Eu procurei detalhar bem. Está até uma, uma literatura. Não é nada acadêmico. Uhum. É uma leitura bem simples, bem Sei. fácil. E tudo que está aí, Machado, eu não, não, não, não tenho muita opinião, assim, não é muito opinativo. É, é baseado em fatos isso aí. É tudo referenciado. Tem as notas as referências bibliográficas, tudo aonde eu procurei. Isso tudo que está aí em algum momento já saiu na imprensa, saiu algum livro, saiu alguma coisa. Eu, na verdade, eu fiz uma consolidação, um compilamento de tudo que saiu de uma forma tanto quanto didática e, e de acordo com a cronologia que foi acontecendo. Muito bem. E olha, ô, ô, Ganda, eu acho que a gente tem até que agradecer esse trabalho seu, porque isso daqui... É um livro documento, né? Isso, Ele é, isso. é um registro né, fundamentado, é bom dizer isso, que não, não é, é só opinionismo, não, achismo, não. né? Tem fato, né? É, 99% é fato. É fato. Uma é. ou é. outra opinião tem quando a gente claro. faz ali a narrativa, não pode deixar da de gente colocar um pouco Claro, inevitável, inevitável. Mas mesmo a opinião baseada no fato. Sim, tá tudo é, referenciado. Não é achismo. Oh, Gander, eu queria agradecer imensamente a sua vinda aqui ao nosso programa. Se possível, gostaria que você repetisse a dose. Certamente, quando sair o outro livro, você virá. Sim, será Mas um antes prazer. disso, é, nós poderíamos aqui continuar discutindo mídia, mídia democratização da mídia, claro. né, liberdade de expressão, essas coisas todas que estão intimamente ligadas à democracia e intimamente ligadas às suas pesquisas. Sim, é um tema Se que eu você... passei a gostar e estou estudando esse respeito. Se você aí. puder, nós gostaríamos de contar Será um prazer. Pra você, Foi um mas... prazer essa, essa conversa aqui com você, Machado. E será um prazer voltar aqui quando for necessário, quando for convidado, quando for preciso. Será um prazer. Gostei muito também. Está sempre convidado. Obrigado, é Eu que agradeço. Nesta edição do Direitos na Rede, eu estive conversando com o um servidor federal, Macharel em Direito, pesquisador e agora autor de livro, Roberto Gândara. Foi com ele que nós discutimos o conteúdo deste livro aqui, ó, Dossier Globo, uma biografia, onde ele demonstra com fatos o o perfil e o projeto da Rede Globo de interferir e manipular a opinião pública, sempre com a finalidade de aumentar o seu poder político e também econômico, interferindo nas eleições, na democracia, na cidadania, na, na soberania do voto popular e, como mostra o livro, sempre de maneira antipopular antidemocrática e até antinacional, aliada a interesses externos. Esse livro é um documento Ué. e nós tivemos a honra de receber o seu autor, Roberto Gândara, e eu tenho a obrigação de recomendar a leitura deste livro, porque este livro traça uma parte fundamental da nossa história republicana desde 1925 até 89, na perspectiva do papel exercida, exercido pela mídia brasileira. Portanto, fica aqui a recomendação do dossiê Globo, uma biografia do autor Roberto Gândara. Agradeço imensamente ao Gândara, agradeço a minha equipe de produção, o Cavani, o Zé Alfredo Carvalho, assistência de estúdio do jornalista... Uh, Adriano, e agradeço sobretudo a audiência dos nossos companheiros e companheiras que estiveram conosco até este momento aqui no Direitos na Rede. Muito obrigado e até breve. Você, você sabe, sabe na, hora, na hora em que precisa, precisa, é como, é como PT, PT que você, que você pode, pode contar.